O que temos visto em Portugal é que os meios de comunicação funcionam muito a revope daquilo que acontece nos Estados Unidos. O futuro passará pelo digital e pelo pagamento dos conteúdos para assegurar também a sua qualidade. Não é? Eu lembro-me de há alguns anos atrás de nos dizerem nas redações que não importava a qualidade, importava assim ser o primeiro a dar a notícia. Os jornalistas acabaram por ser treinados para trabalhar sobre essa pressão de ser o primeiro a dar a notícia, esquecendo a importância de verificar os factos de falar com diversos tipos de pontos, mais do que estar interessado em ter o seu headline como o primeiro a chegar ao Twitter, não é? Mas o que eu espero é que os jornais tenham percebido que as pessoas procuram qualidade em detrimento de headlines. Temos de ter lideranças mais fortes nos nossos corações, basicamente, e que não cedem a essas pressões das audiências. E que, com o tempo, vão acabar por perceber que um público que está interessado em qualidade vai segui-los com a quantidade de informação a que hoje temos acesso tem de aprender, e acho que isso devia ser ensinado nas escolas: tem que aprender a verificar se o que estou a ler é ou não credível. E, portanto, o que estamos a ver é uma mudança completa do cenário uh, social, e político, e económico em todo o mundo, que é fruto dessa não concretização de verificação de pontos. Já sabemos que sociedades ignorantes uh, não avançam, são reprimidas, obviamente. Vimos o Facebook chegar, nunca imaginamos que um dia ele fosse o Facebook e o gigante que é hoje e que tivesse o poder que hoje em dia está. Voltando atrás alguns anos, isto provavelmente era matéria de ficção científica e que devíamos estar a acontecer em filmes. Se o que estás à procura é de jornalismo que tem uma vertente humana, a inteligência artificial nunca o conseguirá fazer, não é? É urgente que as sociedades parem e que repensem aquilo que se faz, não é? Em todos, não só no setor do jornalismo.